Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live na segunda-feira no canal do Corrida Perfeita, para trocar uma ideia com vocês, para bater um papo, falar sobre corrida, tirar as dúvidas do que você possa ter sobre a corrida e eu vou tentar contribuir com você respondendo a isso. Gostaria de lembrar a vocês também que essa semana se inicia a nossa jornada corrida para sempre, correndo para sempre, beleza? se liga aqui no nosso canal, dá um, vai lá no link na bio que tem lá a inscrição para você poder participar. Vão ter várias dicas, vão ter várias trocas de ideia, <risos> muita coisa boa para você se ligar em como correr para sempre. Beleza? Então se liga lá, faça sua inscrição, o link está na bio do Corrida Perfeita e vamos nessa. Enquanto isso, gostaria de lembrar a vocês que, por favor, coloque suas dúvidas lá no balãozinho com a interrogação Beleza? O que você tiver aí de dúvida, eu pego lá e leio. Só pra gente conseguir organizar esse negócio, não ficar atropelando. E eu acabar que tô falando aqui de alguma coisa e não ver a pergunta. Beleza? E assim, vamos nessa. E vocês, curtiram esse final de semana? Correram bastante? Ah, eu corri, cara. Foi bem legal. Eu fui lá pra Chapada dos Viadeiros. Teve uma meia maratona da Chapada que foi bem legal. Realização da galera do Cerrada de Ventre, muito bom, valeu Marquinhos, valeu William Bonder por ter me propiciado essa alegria de correr lá na Chapada que é sempre bom, e fora a trilha maravilhosa que eu fiz no Domingão também foi bem bacana. Bom, já temos aqui uma primeira pergunta, eu já tem até duas perguntas aqui, e tem gente querendo falar comigo, né? Microfone aqui, cara. No vídeo e aí eu abro para galera para abrir. Fazer o seguinte, ó. Você bota a sua pergunta lá no balãozinho, beleza? Coloca lá a pergunta no balão e manda o convite aí. Que aí dependendo da pergunta que tiver no balão, eu abro aqui a câmera para você trocar uma ideia comigo, beleza? Então vamos nessa. Eu vou ver primeiro aqui a pergunta. E já saiu uma pergunta. Pronto. Vou ver aqui, ó. Do Danilo Hanushi. Como eliminar a sensação de... Hã? Como eliminar a sensação de correr com as pernas pesadas? Boa, Danilo! Isso aí, as pernas pesadas, cara. Também conhecidas como pernas cansadas, por assim dizer. Fica difícil de você correr aquela ação. Você apoia a perna no chão. Parece que a coxa tem que fazer muita força, né? Ela não consegue se mover com uma certa agilidade. De você apoiar e puxar a perna. Ser todo ágil. Tá cansado, pesado, né? Fica difícil aquela carga... Cara, não tem muita coisa para fazer, é treinar, né? melhorar a sua condição física, o trabalho de fortalecimento, o seu trabalho de condicionamento como um todo, o seu trabalho de condicionamento cardiovascular, beleza? Para você é, conseguir ter uma melhor resposta motora, você ter uma melhor sensação, você estar melhor preparado para a tarefa que você quer executar. Outra questão, além dessa questão dessa preparação, Beleza? É a própria periodização do treinamento no qual você vai executar, porque as pernas estão pesadas e muitas vezes cansadas por conta de um excesso de treinamento que você está executando, algo fora do limite, ou melhor dizendo, melhor do que seria o interessante para você fazer dentro de uma programação. Beleza? Por algumas vezes, dependendo do momento do seu treinamento e principalmente de qual é o seu objetivo, você vai correr com as pernas cansadas, elas vão estar pesadas. Beleza? mas é por conta de um determinado momento e muitas vezes quando você vai fazer um treino intervalado e a perna já está pesada, o intervalado que eu digo são os treinos mais fortes, né? treino curto de alta intensidade e as pernas já estão pesadas no começo, se torna até perigoso você executar um treino desse porque sua perna já está cansada, você vai explodir, digamos assim, o seu movimento, agir de forma muito intensa, você pode acabar gerando uma lesão. Então, isso tudo tem que ser observado. Então, a perna pesada pode ser um mau planejamento de treinamento para você. Falta de descanso adequado, um dia a dia é, que você fique em pé, muitas vezes, né? O dia inteiro ficou em pé, depois vai treinar à noite. É normal você estar tá com a perna cansada, pesada. Então, equilibrar isso tudo. E se você precisar de ajuda... Com o treinamento, para equilibrar o seu treinamento de acordo com o seu dia a dia, vamos junto no aplicativo do Corrida Perfeita. Baixe aí na Google Play e na Apple Store, isso aí. É, o Corrida Perfeita, gratuitamente, e vamos junto com você, te dando algumas dicas e entre no essencial para você poder receber suas planilhas personalizadas. Beleza? Então, valeu! Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui, senão não consigo responder um monte de pergunta. É, parará, papá... Run Camboles <risos> esse nomezinho é bom, Run Camboles. gostei. Como nasceu essa sua, inati... essa sua iniciativa do corrida perfeita, Run Camboles, Como é que começou essa iniciativa do corrida perfeita, cara? Cara veio para solucionar um problema que eu via. Eu entrei na corrida como sendo um mercado em potencial que poderia ser feito. Né? Eu não vim da base de pista, de treinar, de atleta de pista que corria corrida, sempre foi uma parte da minha vida no qual eu executava para jogar bola, para fazer outros esportes, era uma base. Principalmente para ir para a escola, correr atrás dos ônibus. E dentro disso, quando me vi inserido nesse mercado, após a minha já graduação em educação física e uma certa vivência com vários esportes, eu vi a oportunidade de trabalhar com a assessoria esportiva, né? De corrida, que estava num certo boom. Um boom da corrida que nunca acaba, né? <risos> e nesse sentido eu fui me aprofundar em o que, que eu poderia fazer, quais eram os grandes problemas do treinamento de corrida, e principalmente para os atletas amadores, e não os de alta performance em si. E assim eu fui estudando todo o mercado e vi o que estava faltando. Faltava gente ensinando realmente as pessoas a correr. Onde que as pessoas simplesmente saíam correndo. E daí veio a minha ideia, fui estudando, treinando, testando várias questões para, justamente, criar esse método. Beleza? E assim foi que nasceu o método Corrida Perfeita. E de lá para cá, parece que tem ajudado bastante gente. E eu fico muito feliz com isso. <risos> treinar um gordo safado, Garbi? Que isso, cara? Você não é safado, não. <risos> Brincadeira, mas vamos nessa, Garbi. Entra lá pro Corrida Perfeita. Vai ser uma grande satisfação treinar você, cara. Vamos embora. Deixa eu ver a próxima pergunta. Germano Germiniani. Pegou Covid. Peguei Covid no final do ano e parece que estou cansado mais rápido. O que fazer para voltar a ter a mesma performance que tinha antes? Vou fazer minha primeira maratona em abril. Quais suas dicas? Bom, Germano, é bom você acompanhar bem isso, tá bom? A sua, a sua recuperação pós-Covid. É, tem muita questão ligada ao Covid longa. Vários fatores que podem alterar tanto na sua própria anatomia do seu coração, por assim dizer, e outras funções que vão se recuperando aos poucos, que tem um dano mais elevado, mais tardio. Então fazer uma boa avaliação de como é que está a sua situação agora pós-Covid para analisar bem essa questão do cansaço, se é uma coisa mais funcional se foi só uma perda de, digamos, de condicionamento físico. Mas não dá mole com isso não, procura um médico, faça um bom acompanhamento para você poder com segurança praticar o esporte. Beleza? A dica principal é seja bem acompanhado, faça todos os exames que forem solicitados pelos seus médicos e vamos nessa, treinar, assim, ah, e treina com a gente no Corrida Perfeito, Planilha de treinamento adequada, de forma personalizada, de acordo com o que você consegue fazer, o seu cansaço, as suas alegrias, a gente puxar na medida certa. Beleza? Então, vamos nessa para a próxima pergunta. Perguntinha, galera, se possível, coloca lá no balãozinho com interrogação. Beleza? Vamos nessa. Aline, personal de resultados. <risos> Boa, Aline. Qual tipo de respiração você gosta de usar? Eu gosto 1 para 1, 3 para 1. Beleza, muito obrigado, Aline, pela pergunta. Bom, essa questão da respiração vai depender muito do momento da corrida em qual você está. Dependendo da intensidade, digamos assim, que você está imprimindo ali na sua corrida, você vai ficar numa situação mais ofegante ou menos ofegante. Beleza? Então, a depender desse momento, dessa carga, o seu corpo vai gerar uma certa demanda. Eu acho interessante você cadenciar essa corrida, porque a respiração, porque acaba virando até mesmo um mantra, principalmente quando você está fazendo muita força, de inspirar pela boca, soltar pelo nariz. Isso aí independe. Eu não gosto de padronizar o que, que seria né, o adequado 1 para 1, 3 para 1, uma velocidade X ou Y. Eu gosto é que as pessoas entendam como é que está o seu corpo, qual é a demanda que está sendo exigida ali, porque se for possível respirar até pela orelha, respire, se der para puxar o ar, quanto mais ar você conseguir captar para a necessidade que você está é, gerando por conta da intensidade do exercício, melhor. Mas lembre-se, você colocou para dentro o ar, tem que botar para fora também, então a inspiração e a expiração se tornam essenciais, beleza? Eu sou, quanto à respiração, eu sou muito, é, não sou a favor muito da questão de você segurar e respirar pelo nariz, em qualquer intensidade. Eu acho que você acaba represando muita, você acaba impossibilitando a entrada de oxigênio. Você precisa de oxigênio <risos> para sobreviver, para trabalhar mais intensamente o seu organismo. Beleza? Então, respire da maneira mais adequada que você encaixar de acordo com o ritmo no qual você estiver. Porque se for num ritmo leve, você vai até no trote paquera, né? Batendo um papo, conversando. A respiração não fica nem cadenciada. Você vai de acordo com a demanda. Então, perceba. Perceba o seu corpo. Nunca se esqueça que corrida é percepção. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Fabian, Fábio Magalhães Tri rompi 3 centímetros do gastro lateral e lateral saindo d'água no rei rainha. Rapaz, mas que merda, hein? Porra. Mas não vem uma pergunta aí. Melhoras, Fábio. Vale. Fique bem, cara. Vai dar pra voltar aí 100%. Vamos nessa. Torcendo por você. É, Lourival Luiz Gonzaga. Obrigado, Andrei. Corri a volta da Pampulha em BH e suas aulas foram fundamentais. Abraço. Pô, Lourival. Valeu, cara. Obrigado pela confiança aí. Vamos nessa. Lá da lado, uma corrida perfeita, cara. aí o JN Gomes, boa noite. Qual o tênis que eu deveria usar para correr 3km? Inconfortável, um confortável, cara. Bota um tênis inconfortável aí para você rodar esses 3km aí. Ó, na boa, vai lá, pá. Calçou, não tá dando bolha, não tá dando calo. Beleza, tá excelente. Senta, bota. Vamos lá para o próximo. Pergunta aqui, o Fio Phil Felipe. Gaspa, é normal sentir dor na canela depois de correr 5km? Qual pode ser a causa? Bom, Filho, é, é normal se você estiver gerando uma sobrecarga na sua canela, aí você vai sentir dor, mas não era para sentir não, cara. Esse tipo de dor, é o que a gente chama até mesmo de canelite, né? essas dores na canela... E o que pode ser a causa? Uma das causas principais, cara, é o overstride. O que seria o overstride? É aquele passo muito à frente do seu centro de massa, tá bom? Que acaba freando o seu movimento. Isso gera uma tensão desnecessária na sua canela. E gerando esse estresse maior aí, tanto no músculo tibial anterior, quanto na própria canela em si, você sobrecarrega um organismo no qual não está adaptado. Beleza? Então até ele se adaptar ou não se adaptar, que seria o caso de quebrar, lesionar é estressante, mas a dica que eu dou é ajuste o seu movimento, se filme correndo, dá uma olhada para ver se é isso que está acontecendo com você. Uma intervenção fácil para isso seria aumentar o número da, da sua cadência, o número de passos por minuto né Isso pode te ajudar bastante a você trazer esse pezinho para baixo do seu centro de gravidade, beleza? para baixo do centro de massa. Ok? Dá uma olhada. Se você quiser mais explicações lá no aplicativo do Corrida Perfeita, baixa lá no Google Play, na Apple Store, beleza? Gratuitamente tem várias dicas para como você pode filmar também a sua corrida, identificar os potenciais é, movimentos estressantes para o seu organismo. Beleza? Valeu, Felipe Gaspar. Vamos para a próxima pergunta. Vlad Ih, sumiu sumido, Vladimir, que eu ia falar aqui, ó. Pronto, tá aqui embaixo. Vladimir Melo 77. Qual o tempo ideal de descanso entre o treino de fortalecimento para o treino de corrida? É, Vladimir? Depende. Cara, depende muito do objetivo do seu treino de fortalecimento e do treino de corrida. Em dado momento, dependendo do momento... Você pode encaixar um logo atrás do outro, é algo até que eu prescrevo. Faz o treino de fortalecimento depois já vai direto para o treino de corrida, no mesmo dia, concomitantemente, um depois do outro. Beleza? Então depende muito do objetivo do atleta e o momento do treinamento desse atleta. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta. Essa aqui é uma clássica. Do Ius SM3844, correr todos os dias faz mal? Bom, Will, como eu disse anteriormente que parece até um jargão aqui do Corrida Perfeita, depende. <risos> depende de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Depende do dado momento, você pode correr todo dia. Que tipo de corrida? Querendo ou não, a gente corre todo dia. Se você perceber, atravessar uma rua, ir para o... pegar um... um sinal aberto, alguma né? coisa do tipo, correndo mesmo... é para correr da chuva, correr para ir no banheiro, correr atrás do cachorro, correr atrás da criança, acaba que a gente corre todo dia. Mas vai depender da intensidade, do volume no qual você aplica essa corrida, para a gente conseguir equilibrar justamente os estímulos no seu organismo, para que você estresse o organismo, deplete ele assim, né? Estresse e supercompense, estresse e supercompense, e com isso você vai melhorando o seu condicionamento. Beleza? Esse equilíbrio é fundamental. Mas a gente só consegue falar se tem que ser todo dia, se não tem que ser todo dia, conhecendo quem você é. Beleza? E sabendo onde você quer chegar, a gente traça todo esse caminho. A gente pode te ajudar. Entra lá no aplicativo do Corrida Perfeita e vamos nessa. juris Rani. E aí, Andrei? Vai correr o meio para ti? Mas é claro, vai estar lá comigo lá? Vamos por o 100k, hein? tô treinando é para isso, cara. Vamos embora. Mas antes, tem uma paradinha na Tutã... Lá na Transmantequera, que vai ser uma corrida fantástica. 100 km também, para criar coragem, conversar com Deus e ficar humilde. <risos> Bora! É, parará, papai deixei lá embaixo para quem mandou a primeira pergunta não ficar triste comigo. É, Vanessa Santos, 25. Eu só faço corrida, preciso fazer musculação? Vanessa, olha, não necessariamente, mas eu gostaria de acrescentar aqui que musculação é uma atividade que eu recomendo a todo mundo, treino de força é algo que eu recomendo para todo mundo, que ele está diretamente ligado a uma independência funcional, né? a uma velhice com melhor qualidade. E a musculação no caso da corrida ela vai te ajudar muito na qualidade da sua corrida, né? até diminuir o número de lesões. Então, a musculação, ou melhor dizendo, um treino de fortalecimento para o seu corpo, para a gente não pensar que musculação é aquele exercício que vai lá na academia, né? 3 de 10, no supino, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas é o treino de força para o corpo como um todo, faz muito bem. E para a corrida também, no qual você vai trabalhar a musculação nesse sentido, treino de fortalecimento, de uma forma mais específica para a corrida. E você quer saber de mais disso? Tem também no Clube Corrida Perfeita lá no nosso aplicativo. Vamos lá, tem treinos montados para níveis de, é, de aluno, né? iniciante, intermediário. Também temos as nossas aulas ao vivo. Então, valeu, Vanessa. Espero ter te ajudado. Deixa eu ver aqui. Wagner JC Júnior. Quanto tempo médio de treino para baixar de peso de 5 para 4? Rapaz, eu não sei. não. Sabe por quê? Porque depende. <risos> Ai, meu pai, é porque depende, cara. É, isso seu é histórico de atleta, né? Se era um atleta, o melhor, você era uma criança serelepe, você brincou muito quando você era criança, você praticava vários esportes. Isso pode facilitar toda essa progressão do seu treinamento. Como é que está hoje o seu dia? Você está conseguindo reservar um tempo certo para o seu treinamento? Está conseguindo reservar um tempo certo para o seu descanso, está se alimentando legal, você está sobrepeso, não está sobrepeso, então tudo isso vai variar na evolução do atleta, né enquanto você vai sair de um pace X para um pace Y. Então isso depende muito. E com certeza um profissional de educação física ao seu lado para te ajudar nesse determinar a carga de treinamento, a recuperação correta, né? o tempo de descanso certo, isso vai te ajudar muito a acelerar esse processo. E se você quiser acelerar, Vamos junto no Corrida Perfeita. Baixa lá o aplicativo e vamos nessa. Obrigado pela pergunta, Wagner. Espero ter te ajudado, cara. É, vamos lá aqui. Ó. A Leisa Guiar. Começar a correr aos 50 anos. É possível um bom desenvolvimento? Claro, Leisa. Claro que é. É interessante a gente pensar sobre a corrida, né? Começar a correr depois mais velho. Uma parada que é muito interessante. O nosso organismo, todo mundo tem ali o seu DNA... E tem os seus potenciais a serem desenvolvidos. É a velha máxima de que o campeão nasce campeão. Né? E ao longo do tempo a gente pode ir otimizando, trabalhando o nosso organismo para potencializar essa, isso que já está dentro da gente. Né? Ou seja, trabalhar o nosso dom. A partir de um certo momento, é meio que uma ideia de que a partir dos 30 anos a gente começa a ter um declínio né? no nosso físico. E o exercício físico, todo esse desenvolvimento, pode fazer com que a gente mantenha uma certa uma diminuição dessa queda. Ou seja, depois dos 30 anos, fisiologicamente, a gente começa a ter um teto mais baixo. Né? A gente não consegue jamais desenvolver tanta coisa até aqui. Você começa a cair, de certa forma, esse desempenho. Só que aí, tem um cara que treinou a vida inteira, né? ele vai junto com o potencial dele. Vai lá para cima, pei. Aí daqui a pouco tenho, aí começa a cair né Ele vai treinando e vai cair Mas vai cair devagarzinho, ele vai treinando Só que aí tem um cabra que nunca fez nada Tá aqui embaixo Aí o potencial dele começou a cair Mas ele tá aqui embaixo com 20 anos, 25, 30 Aí aos 50 ele resolve treinar Ele começa a ter um desempenho O teto dele pode estar até mais baixo aqui Só que ele vai ter um desempenho melhor do que ele tinha lá com os 30 Com os 20 anos dele porque ele nunca fez nada Beleza? Então é possível você ter um, um bom desenvolvimento Aos... 50 anos é sempre interessante a gente pensar que quanto menos treinado você é mais treinado você se torna então existem possibilidades de crescimento mesmo depois quando você está mais velho para iniciar no treinamento e você terá os benefícios da atividade física sim beleza isso aí também vale para pessoal que é fumante que deixa de fumar se vai ter benefícios largando não tem um tempo perdido não agora não adianta mais fazer exercício não bora, sempre adianta tá e vamos treinar deixa eu ir para a próxima pergunta aqui Eita porra Olha aí rapaz tá cheio de gente aqui querendo participar no vídeo mas não vi perguntas de ninguém a gente que quer participar não hein run rebeca run corro melhor na esteira do que na rua é interessante fazer treinos específicos de esteira Bom, Rebeca, eu acho que é interessante fazer treinos na esteira, sim. A esteira é mais uma ferramenta para o seu treinamento de corrida. É interessante pensar o porquê que você corre, entende? Pô, é só pelo benefício ali, me sentir bem, serotonina, as endorfinas, as coisas do esporte para relaxar, tal. ah eu vou ali para a minha esteirinha, do lado da minha cama, vou lá, subo né, na, ali, não preciso nem botar uma roupa específica, nada, eu vou, corro de pijama mesmo. Pô, beleza, já ficou super prático, você tá tendo os benefícios da atividade, da saúde que a corrida vai te dar. Mas aí se você vai competir na rua, digamos assim, é interessante você ter a especificidade de correr na rua. Se você quer bons resultados na rua, tem que ter essa especificidade que você vai fazer a mesma coisa. Se você for correr em trilha, você tem que estar tá correndo na trilha para pegar a especificidade, o movimento, a habilidade ali, beleza? Quanto aos treinos, para quem corre na rua, busca coisas na rua, até mesmo na trilha, é interessante os treinos é, intervalados, os treinos no qual você tem que manter um certo ritmo constante para fazer na esteira, é muito mais fácil, você bota lá 15 km por hora e senta o dedo, irmão. você tem que correr ali, senão não vai cair na esteira, né? Então é interessante por conta disso, porque você também não tem distrações, não tem cachorro passando na frente, não tem ninguém... Bloqueando o seu caminho, alguém tirando uma selfie assim com o braço aberto, bate na sua testa, <risos> beleza? Mas é interessante sim fazer treino específico na esteira. Quanto mais ferramentas se tiver para treinar essa habilidade e a percepção na corrida, melhor. Vamos embora. Espero ter te ajudado. É, deixa eu ver aqui, a ah, C auxiliadora. O que devemos tomar antes de uma corrida logo madrugada? Algo quente ou frio? Ajuda, não influencia... O auxiliador, eu acho que não influencia muito não, tá? Se é quente ou frio, tanto faz. É uma dica que, de um nutricionista amigo meu, que ele falava para mim, para tomar sempre um copo meio morno, para gelado, para assim dizer, para melhorar o funcionamento gástrico, né? Que isso é uma dica fundamental, que aí você já vai no banheiro, já vai correr mais leve. E além do que também, tomar um copo d'água já repõe aquela água que você perdeu enquanto tava dormindo. Você dá uma desidratada, né? Pra ficar... Esse tempo todo dormindo. Então, você já repõe, já se hidrata, já é interessante. É uma dica. Mas a quanta temperatura do alimento que você vai comer... Hum, não, acho que não. Tá? E fica a dica aí. <risos> Porque você pode treinar até mesmo em jejum, tá? Faz parte. E aí a gente entra de novo com aquele depende. Valeu, espero ter te ajudado, auxiliadora. É... Liliana... Tavares com... Você indica alongamento antes do aquecimento e ou depois da corrida. Lilian. Eu não sei se é Lilian a Tavares né? ou Liliana. Bom, vamos lá, senhorita Tavares ou senhora Tavares. É, alongamento antes do aquecimento depois da corrida. O alongamento em si, o negócio de segurar e pá, trava lá e fica esticando, segura 30 segundos, 40 tal uma questão de melhora no ganho de amplitude articular, eu não indico muito não, mas é aquela puxadinha para dar aquela relaxada, solta para lá, para dar uma ligeira distensionada no seu corpo, né? isso eu acho legal. O principal antes da corrida é realmente o aquecimento, você preparar o seu corpo para a atividade que você vai realizar. Eu acho que esse alongamento mais suave, mais soltinho, né? ele pode entrar na, no, no próprio aquecimento. Fazendo parte dessa mobilidade, girar um pouco, segura pra lá, dar uma distensionada na musculatura, né? Mas já o trabalho de flexibilidade, de puxar e segurar, aí eu já não indico muito não. Mas o principal sempre é e sempre será você se sentir bem executando o negócio. Porque tá na cabeça que tá bem, você vai voar. Espero ter te ajudado. É, já foi esse... Juliano, designer, é, bati 4,33 no 5K, quero bater 3,80, 3,80 rapaz, 3,80, é, 3,80, <risos> você quer correr é, 3,80, 4,33, imagino que seja um pace de 4,33, né? mas o pace de 3,80 eu ainda não peguei não. <risos> Seria um 4,20? <risos> Juliano, manda aí depois de novo, cara Pra eu tentar entender melhor eu Tô achando que você tá querendo correr mais rápido, né? É, mas correr mais rápido é treinar, cara Treinar certinho, consistente Não tem nada que ganhe da consistência Da paciência, do treino regular, beleza? E do treino certinho, claro Precisa de ajuda no treino? Chama a gente lá no Clube de Corrida Perfeita Baixa o aplicativo e vamos nessa Olha aí, ó o, o Alci Lacerda de Jesus está agoniado aqui, ó, mandando eu procurar aqui que ele fez uma pergunta mesmo. Pera aí Alci, deixa eu ver se eu acho aí cara. Olha, no balãozinho você não fez pergunta não, se fez a pergunta no meio da galera aí, aí lascou, porque aqui não tá não. Valeu, manda de novo. Aí a Rafa G. Resende, como reduzir o tempo nos 5 km? Aí é fácil, Rafa. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. <risos> Pô, Rafa, é treino, é consistência, né? Uma boa alimentação, um bom descanso. Mas nada diferente do que treinar direitinho, beleza? Vamos nessa, qualquer coisa, tamo aí. É, pá, já foi esse. É, esse também já foi. E meu tempo também, que já tá acabando. Vamos fechar aqui com... Uma perguntinha do Gustavo Mendes. Fala, Andrei. Beleza, Gustavo? Entrei no Corrida Perfeita após a carne te atacar. E estou no processo de recuperação. Porra, cara. Bacana, legal. Aconselho a fazer fortalecimento educativo, já que não posso correr. Mas é claro, meu nobre. Você pode e deve fazer os exercícios de fortalecimento. Lembre também que lá no nosso aplicativo, você agora está no Corrida Perfeita, tem os exercícios de fortalecimento para o pé, para o tornozelo... Beleza? Isso tudo vai te ajudar a melhor estabilização, a melhor absorção do impacto a cada passo. Os educativos vão te ajudar também na própria consciência do movimento. Mas lembre-se, tem que ser de leve enquanto não estiver em crise. Beleza? O exercício de fortalecimento você pode fazer até mesmo dentro da crise, mas com um, um, uma intensidade, digamos, uma carga um pouco mais baixa. Beleza? Os educativos, que eles são muito ligados a alguns saltos, pliometria, talvez não seja indicado você fazer os de salto. Pergunte para a gente lá no chat, algum treinador irá te responder de acordo com as suas possibilidades, beleza? Bom, Gustavo, seja bem-vindo e vamos junto, lado a lado, uma corrida perfeita, beleza? Valeu, valeu, dar. vou pegar aqui do Alex, Akira, Akira... O que fazer, Akira? O que fazer para ter mais constância na corrida? Ser mais longevo? Ah, garoto, você quer saber do correr para sempre? Então vamos lá, se inscreve lá no link que está na bio. Correndo para sempre junto com a gente. Vai, todo dia vai ter um videozinho um convidado para te ajudar a correr para sempre, para ter a longevidade e a constância na corrida. São vários fatores que podem contribuir para a sua constância. Vai desde a planilha bem feita para você, de acordo com a sua carga vai com a questão também da organização do seu dia a dia, algo que vai além da própria treinamento de corrida, mas como organizar melhor o seu dia para você ter espaço e vontade, né? energia para poder correr. Então são várias coisas. Vamos lá no link, galera. Se inscreve lá no, no nossa jornada e vamos embora. Começa amanhã, é seu farofa. Então, pronto aí, vamos embora. Correndo para sempre, lado a lado, rumo uma corrida perfeita. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, é nóis, até segunda-feira que vem, aquele abraço, tchau!